Olá pessoal, eu sou o Luciano, o pessoal aqui na Levit Bike Shop me chama de Lu Inclusive os clientes mesmo me acostumaram a me chamar né, de Lu Eu trabalho com bike desde 2010 E aqui na Levit Bike Shop eu estou desde 2012 eu Estou com a empresa desde o início, desde a sua inauguração Faço parte do, do pessoal técnico aqui da Levit Procurei me especializar em, em bicicletas, que é uma profissão que sempre me atraiu desde pequeno. Em casa mesmo, é, eu costumava mexer nas bicicletas, procurava consertar. Nem sempre dava certo, né? Mas dá para perceber uma grande evolução nas bikes, desde aquela época para os dias de hoje. Muita tecnologia. Quando eu comecei minha atividade com a bicicleta, foi meio que por acaso. E eu descobri que aquilo ali passaria não só da questão do meu hobby, mas passaria a ser a minha profissão. Eu resolvi me dedicar a isso daí. E antes mesmo de iniciar minha atividade como um técnico, é... eu fiz meu primeiro curso. Houve uma oportunidade em Londrina. Eu fiz um curso de manutenção básica da Shimano. Posteriormente, está atuando na área de mecânica técnica. Eu fiz curso com a ProParts, que é a empresa responsável pela distribuição dos produtos SRAM no Brasil. E lá foi o primeiro contato que eu tive com suspensão. E eu percebi que, eu, por gostar, eu poderia desenvolver um bom trabalho com as suspensões. Então esse foi o meu segundo curso. Posteriormente eu fiz cursos também em São Paulo, na LABIT, com especialização em rodas. Fiz também especialização tanto na Shimano quanto na Lulabice com sistema eletrônico de transmissão. Depois eu fiz curso na Park Tu, em São Paulo também, com especialização em transmissão, choque traseiro de bicicletas, suspensões. Depois eu fiz novos cursos, mesmo com marcas que eu já conhecia, mas elas sofreram algumas alterações de tecnologia. Eu voltei a fazer novamente cursos com a SRAM, para poder estar me aprimorando nas novas tecnologias. Depois fiz curso na Specialized, em São Paulo, com um aprimoramento no choque traseiro, que é muito conhecido no mercado, que é né? o sistema Brain, que é uma suspensão inteligente. E mais recente, novamente, na Park do com ênfase em choque traseiro e bicicletas com suspension. A Lebit Bike Shop, aqui em Presidente Prudente, tem como grande diferencial priorizar sempre o cliente. Desde o início das atividades foi algo conversado entre eu e o Virgílio, que é o proprietário da empresa, que tinha que ser tratado diferente o cliente. Não aquela mesmice que existe, chegar a entregar uma bicicleta e simplesmente conserta ele. Nós temos uma preocupação com os produtos que nós utilizamos para manutenção da bicicleta, os ferramentais utilizados para essas manutenções, Hoje, com tanta tecnologia envolvida nas bicicletas, existe nenhum ferramental específico para serem utilizados na manutenção. Então essa é uma preocupação muito grande, bem-estar do ciclista sempre à frente.